Esse é o tempo, tempo de gestos nobres, de liberar abraços e perdões guardados. É tempo de pronunciar palavras não ditas antes, de tomar atitudes para as quais não houve coragem. Esse é o tempo de tentar ser e fazer diferente. Tempo de colher o que foi plantado, de semear novamente para o futuro. Se não há colheita hoje... É porque não houve plantio ontem. Por isso, esse é o tempo de fazer acontecer. De se reinventar. De reescrever histórias. Ou de começar novas, do zero. Numa página em branco, cujo autor é você mesmo. Então, capriche no roteiro. Afinal, esse é o seu melhor tempo.